Quando o Pikachu abriu a porta? levou uma pancada na bico uh, Pica-pau Vem comer um pão Oh não uh, É belo uh, idiota Covarde trapaceiro Entre